Olá pessoal, tudo bom? Vim aqui dar meu testemunho e relatar fatos reais a respeito do X-Animal. E se você caiu nesse vídeo é porque você quer saber se o X-Animal funciona. Então fique até o final do vídeo porque é muito importante para que você não venha perder seu dinheiro e nem mesmo seu pênis. Primeiramente, o X-Animal original ele funciona assim. Mas o que é o X-Animal? Como ele funciona? Em quanto tempo você vai ter o resultado? Como tomar o X-Animal? Fique até o final que eu vou estar tirando todas essas dúvidas a respeito do X-Animal para vocês. Para quem não sabe, o X-Animal é um estimulante sexual 100% natural, aprovado pela Anvisa e sem contraindicação, com prioridades naturais. A macaba peruana, um poderoso afrodisíaco que age estimulando o desejo sexual e contribuindo com o combate da impotência. Também ajuda a aumentar a produção de sêmen e aumenta significativamente o tempo de ereção do pênis e prolonga por muito mais tempo sua rigidez, promovendo também a saúde dos corpos cavenosos e armazene mais sangue, além de aumentar o fluxo sanguíneo para o pênis. Com isso você tem uma ereção muito mais potente e bem mais duradoura. E o orgasmo mais forte. Além disso, o X-animal é, dá energia para aproveitar ao máximo sua nova potência sexual turbinada. E os resultados começam a ser sentidos a partir de uma semana já na segunda semana você vai ter uma ereção mais forte e capacita durar mais tempo na cama com sua parceira e um aumento significativo do tamanho de espessura. Já na terceira semana, além de durar bem mais, o pênis alarga cerca de 3 a 4 centímetros e a qualidade do seu sexo aumenta 4 vezes mais. Já na quarta semana você vai chegar em uma evolução extrema do seu pênis, na qualidade de relação também. Você irá se surpreender com o resultado, pessoal. Para que obtenha ótimos resultados é... com o uso do X animal, recomendado você usar duas cápsulas duas vezes ao dia, sendo uma na hora do almoço e uma na hora da janta, 10 minutos antes das refeições. Em cada pote contém 60 cápsulas que terá duração de 30 dias. É necessário que faça o tratamento durante 5 meses para ter um resultado surpreendente e de definitivo, galera. E ele não é vendido em farmácia devido à demanda, e o estoque dele se esgota bem rápido. Por isso que ele não é vendido na farmácia. Como ele é um medicamento muito recomendado e bastante procurado, tem pessoas falsificando ele. Tome muito cuidado. Eles estão vendendo em sites pirata. O uso desse medicamento falso é perigoso. Que você venha até perder o seu pênis, pessoal. Na internet tem bastante relatos que falam a respeito desse. Desse pessoal que estão é, falsificando ele. Mas fique tranquilo que eu deixei o site. Que é super confiável e seguro aí embaixo na descrição. E chega em torno de 7 a 10 dias na sua casa. E ele é super tranquilo esse site aí pessoal. Se você adquirir por esse site ele vai chegar tranquilo na tua casa. Dependendo do estado, o frete até grátis. É bem bom mesmo. E pessoal, esse daqui é o meu testemunho a respeito do X-Animal. Eu espero ter te ajudado. E...